bem, então a outra podridão é a podridão seca, também causada por um complexo de patógenos. Nós temos aí o fusário, o citalídeo, o naso de plódia e diplódia, né? A podridão seca ela é mais caracterizada por, por, por afetar plantas que não estejam necessariamente relacionadas a regiões encharcadas, né? A má drenagem, mas também pode acontecer em regiões encharcadas, né? A podridão seca também, ela, na realidade, ela afeta a produção um pouco menos do que a podridão mole, mas também ela pode chegar a perdas muito consideráveis. Né? Para nós diferenciarmos a podridão mole da podridão seca, realmente só é possível se a gente arrancar a planta e verificar e observar o sistema radicular dela. Né? Então, vamos aqui à frente. É, eu sei que aqui é uma palestra, mas se porventura alguém tiver uma, alguma dúvida, quiser interromper, não tem problema, tá? Eu gosto realmente que as pessoas interagem, então se porventura alguém tiver alguma pergunta, é, mesmo durante a palestra, é, é numa boa, a gente responde aqui à medida do possível, tá bom? Então mostrando aqui, por exemplo, sintomas né, de podridão seca. A gente observa aqui nessa figura do lado esquerdo, que você tem uma planta com a parte aérea, com bastante folha, mas a gente observa já observa uma, uma murcha né, se prolongando né, ao longo é, dessas plantas aqui. Né? E aqui à direita a gente observa que a planta está com uma, com uma murcha já bem acentuada, né? as folhas já estão no processo de senescência, as folhas mais da base, então já está partindo, às vezes, para a morte da planta, né? sintoma de podridão seca, né? É verdade que esse sintoma também ele pode acontecer com a podridão mole. Como eu falo, é, os sintomas reflexos eles são muito semelhantes da podridão seca e da podridão mole. Né? O que vai diferenciar, na realidade, é a gente arrancar a planta. Mas, o um agricultor, diante dessa situação, ele jamais irá escolher uma dessas plantas para utilizar como matriz né, para é obtenção de manivas, sabendo que essa doença, ela pode ser transmitida pela maniva. Aqui um sintoma de podridão seca em raízes, né, a gente observa muito bem aqui a necrose característica, né, dessa, do fungo, tá, causa escurecimento, alguns chamam também de sintoma carvão, né, que causa essa, essa necrose bem escurecida, ok? vocês terem uma ideia. Aqui a gente tem o sintoma da podridão seca também, né, onde é. O sistema, o sistema radicular fica totalmente comprometido. Aqui nós já vamos ter sintoma de quê? Da podridão negra, que é a terceira é, podridão que está dentro desse grupo de podridões radiculares, né? Que a gente observa a polpa aqui das... da mandioca já com necrose bastante comprometido, né? Que invi inviabiliza a comercialização e o consumo também. Então, a podridão negra, né, semelhantemente com uma podridão mole a podridão seca, ela também é demonstra também essa, essa parte da sintomatologia reflexo, né? E a gente tem aqui, por, por exemplo, uma, um caule, né? Ou poderia dizer até um, um, um candidato a uma maniva que foi retirado a casca e a gente observa que a parte interna da polpa, né? Está toda escurecida. Isso aqui é, é indicativo de colonização do fungo, né? Que pode ser aqui tanto na estalídeo como lasiodiplódia. Quando a gente faz um corte né, transversal nesse, nesse, nesse galho aqui, né, nessa parte da planta, a gente observa aqui na a polpa né, que ela está realmente ó, bastante comprometida né, com essa necrose. Aqui também, né, ó, essa parte amarelada, escurecida, é resultado da colonização fúngica e iniciando o processo de necrose. Essas outras duas também no meio no mesmo formato, né? Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. Muito bem, gente, então, isso aí só é possível a gente observar após fazer o corte, né, desses ramos da planta, ok? Ou do caule da planta. Aqui é só uma foto, né, uma, uma, um ilustrativo, um comparativo, né, isso entre as três podridões, a podridão negra, a podridão seca e a podridão mole onde a gente observa que a questão, a questão dos isolados, quando eles são inoculados, né? é, é, quando eles são é multiplicados em laboratório, né? isolado da podridão mole, da podridão seca e da podridão negra, as, as colorações é, desses fungos. Nessa outra é, ala que vocês observam, né? nessa outra coluna, a gente observa, por exemplo, o comportamento das manivas para a podridão mole, né? tem um tipo de comportamento né, internamente as manivas, né, na podridão seca também e na podridão negra. A podridão negra é mais visível, o próprio nome diz, porque ela, essa necrose bem escurecida é muito característica. Né? E aqui, quando a gente faz o corte transversal na maniva, a gente observa também né, a, a necrose pela podridão negra, aqui também a podridão seca, uma necrose mais sutil, mais bem definida, né, e a podridão mole, Aqui também nas folhas, né, o comportamento de cada uma das podridões, nas folhas e aqui nas artes. Né, só para ter uma ideia, passar uma ideia para vocês, caso na, hora, caso na hora haja dúvida né, que esteja acontecendo com aquela planta, a gente possa é, arcar né, dessas ferramentas aí para tentar resolver o problema.